Fala galera, eu sou o Thiago Furacão. E eu sou a Thaís. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estamos aqui em São Francisco do Sul e um inscrito passou pra gente essa lenda, né Thaís? Isso mesmo, como vocês sabem, estamos de férias uns dias aqui, mas não deixamos de gravar pra vocês. E essa lenda aqui foi mandada pra gente lá no Instagram e a gente achou muito interessante, né Tiago? É isso aí. E viemos conhecer. Aqui fica na beira de uma rodovia, em frente a um posto de combustível. A gente estava até conversando com o frentista ali, né? Sim. Aqui era uma lanchonete e o, a família que tocava essa lanchonete era muito religiosa. Eles moravam aqui do lado, se eu não me engano, e do lado era lanchonete. E eles eram bem religiosos e teve um dia que eles tiveram uma briga com um cliente e diz que esse cliente veio assassinar o, o proprietário. proprietário. Não sei como, o rapaz também não soube dizer, só disse que aqui é assombrado e contou essa história. Então a gente não sabe se realmente é verdade, mas hoje a gente veio aqui conhecer e se vocês quiserem a gente volta de noite fazer a investigação sobrenatural, né Thiago? Isso aí. E a gente estava conversando até com o frentista do posto e ele confirmou a história Bom. pra gente e disse que o local é assombrado mesmo. Então a gente vai mostrar tudo aí pra vocês e a gente vai estar tá voltando à noite aqui, beleza, pessoal? Então já deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais um vídeo. Thaís, provavelmente aqui devia ser um, um pátio, né? É, ó, aqui eu acho que era, Thiago, onde o pessoal sentava, né? Tinha Sim. as mesinhas. Não sei se eles moravam aqui, ó, ou ali. Eu sei que parece que uma parte eles moravam. E olha que legal, Thiago, ali, ó. É uma capela. Tem uma capela. Pessoal, tá ventando bastante. A gente pede desculpa pra vocês. Isso aqui venta muito, né, Thaís? Venta. Aí. Caraca. Vamos entrar por aqui, não é nada. Licença. Com licença. Ai. Pareceu uma casa. Será? Ó, quarto. Casa bem pequena. Ó, pegou fogo aqui, Thiago. Oi? Pegou fogo aqui, hein? Oh, pegou fogo. Pegou fogo mesmo. Não tem telhado mais. O que, que é ali? Ali é um outro cômodo igual esse aqui. Ah, é um outro cômodo. Outro quarto. É, Thiago, acho que aqui era a casa. Será? Deve ser, né? E aqui, ó, ah, o banheiro, ó. Nossa, aí tem mais coisa lá pro fundo, ó. Tem. Ah, aquela é porta que vai pro fundo, né? Não dá nem pra pisar aqui, né? Não, vamos dar a volta. Ó, oh, tem, tem mais cômodos ali, ó. Isso vamos, ó, tá cheio de abelha, toma cuidado. Tá, vamos dar a volta lá. Uma casa pequena, né, Tiago? Isso, uma casa pequena. Essa esse restaurante aqui, pessoal, ele é aquele restaurante de beira de estrada, né, Thaís? Sim, o pessoal caminhoneiro, esses pessoal passava parava. Aqui tem tá um corredor, ó. Ah, Thaís, aqui, ó, ó o fogão aqui. Ah, aqui, aqui já é parte do cozinha. restaurante, é né? que devia ser a cozinha. Uhum. Vamos ver aqui. Aqui. Cuidado. aqui deveria ser o que? Banheiros? Não sei, ó. Aqui uma cá, é, tem uma espinha. É. Vamos tentar dar a volta, Thiago? Um. Ou tem aquele corredor aqui também do lado? Filma melhor aqui esse aqui, ó. Ó, tem um corredor aqui, ó. Será que nós não consegue pular aqui e ali para ver? Eu acho que consegue. Olha. E parece não tipo ser tão lá. antigo. Ó, esses pisos aqui não é tão antigo, Thiago? Não. Ó, tinha uma porta ali que foi fechada também, ó. Ó. Ah. Ali. Ah, é verdade. Ó, tem uma virada sem pressa, tá vendo? Tá. Aqui tem mais coisa. Caiu tudo. Dá pra passar aí? Não é senão ele vai conseguir vir até aqui, ó. Hã? Ah? Ixi, vontade. tá muito mato. Aqui fazer parte ainda do restaurante. Vamos ver ele na janela. Mas, e Os local aqui de Santa Catarina é totalmente diferente lá do diferente. Paraná, né, cara? Nossa. Thiago, aqui tem uma janela, ó. Isso. Tem mais coisa ali, ó. Tenta olhar pra aí Põe a câmera. Parece um banheiro, Thaís, tá? vamos, vamos ver se a gente consegue dar a volta, Ui, a gente vai é... vir por fora uhum. Nem então dar... por aí, dá, Thiago? Ó. Não, tô vendo lá dos prédios, tá? Tá, aqui não dá pra passar? Dá uma olhadinha Não dá, né? tá tinha, Thaís, tá? tá? Por lá Será? tem uma água entrada, tá vendo, ó? Tem Vamos ver se a gente consegue... tentar rodear lá então Nossa, tem muito prédio, Thiago, tem que tomar cuidado é. Segura a câmera aqui pra mim, pular Ó, ah, tá, tá ventando tanto que meu olho tá até lacrimejando Então deu grauzinho, pessoal, ó o então, Thiago, provavelmente aqui ficava tudo aquelas mesas Sim Para os clientes sentarem Será que foi por aqui, ó, que eles brigaram? Não faço ideia, Thaís Ó, oh, o Thiago Marvona, ó É, ó, oh, parece que tem uma corda ali, Thaís ah não, é um cipó, né? Cipó. Ah, que fica mais limpo, ó. Ó, Thaís, tem coisas pra lá, ó. Vamos dar uma olhada lá. Vamos dar uma olhada. Aí se nós conseguir passar, né, Thais? Tá. Ó, tem uma casinha aqui, pessoal. A gente vai ver se a gente consegue mostrar tudo pra vocês. Ó, Hoje a gente veio é explorar difícil. o local. É, a gente veio explorar. E cara, é, é longe ainda onde a gente tá, né, é Thaís? Longe. É longe ainda da, da casa onde a gente tá ficando. More. Opa, Pessoal, olha a fita. opa, opa, opa, será que foi por aqui, Thaís? Tá então, é. Galera, ó, ei, se tem barulho de bicho, toma cuidado com a cobra, véio, né? tá de chinelo. Pessoal, olha aqui, aquelas fitas, ó, de, de, polícia, de polícia, de ML, né, Thaís? Tá Sim, pra isolar aqui? o local. Desolamento. Será que foi aqui o assassinato, Thaís? Tá porque, Thiago, pelo que dá pra ver, esse local aqui tinha bastante lugar limpo. Provavelmente sim. colocava mesinha, as coisas pros clientes sentar, Thiago. Ah, talvez foi, eles colocavam até mesinha por aqui, sim, você fala, assim, tudo acho, por aqui, cara. assim. Aí acabou acontecendo um assassinato por aqui, sim? Pode ser, pode ser que tinha mais fita, assim, ó, isolando o local. Porque esse aqui, Thiago, ele tá podre. Não, esse já tá bem velho, isso eu cheguei tá perto. Antigo. Vamos ver por aqui. Pode ser que foi aqui que aconteceu, então. Tem trilha aí? Tem trilha Pessoal, vocês podem ver que isso aqui tá bem velho. Ó, Caraca, mano. deixa eu ver se eu consegui ali. De chinelo, cara. Vai, cuidado, olha pro chão. Opa, escutou? Escutei. Tem um Thiago, aqui, ó. Nojo. Tá vendo? Sim. Não dá pra ir mais? Cara, aí, ó, Thiago, aqui, ó, tá vendo? Tem uns, uns, uns galãozinhos, ó. Hum. Que eu acho que eles poderiam ser enfeite. Olha aqui, ó, era é um tá vendo? Eu acho que essa parte aqui era tudo mesinha, Thiago Tá? Ah, deixa eu tentar ver. Tem era ó. ó, tá vendo? Ó, é um lugar... Era um lugar muito bonito. Tá aí. Foi. Então espera, amor. Ó, oh, não relaxa é isso aqui, que isso aqui, cara, é assim. Olha. Eu acho que era é uma lagoa aqui. Cuidado, Thiago. Pisar aí, e ceder. Não sei mais não, mano. Era uma lagoa. Ah, era uma lagoa, secou. É amor, cuidado, não pisa assim não. Ó, oh, a trilha continua, ó. Continua, mas isso aqui era a represa. Escutou. Tá? Escuta aí. Vem, Thiago, vem. Vem, mano. Não sei. Cuidado, hein, pai? Amor, vem. Calma arame farpado. Tem alguém aí? Espera. Tem gente? Uhum. Qualquer coisa, né? Fala que tava gravando Deixa eu passar lá pra Mas Parece que tava vindo daqui, ó Certeza que aqui foi onde foi. Certeza Eu acho que aqui era é um lugar muito bonito Que deveria colocar as mesinhas Debaixo de árvore Casinha, qualquer coisinha assim, né? Talvez guardar vara, guardar alguma coisa ali. Não dá nem pra ir. Olha, pra cá, tá aí? Ó, tem uma porta aí. Isso, ó. Isso ser um banheiro. Ah, que deu pra ver deu por pra lá, né? Deu gente ver pela janelinha ali, sabe? dá pra pisar, Mostra né? a janelinha, pessoal, pra pessoal se recordar. Você tinha eu tentei na... colocar a cama. Nossa, mas é. é um banheiro estreito, hein, Tiago? Então, devia ser aqui, talvez o pessoal tava aqui fora. na Tiago, eu ali. acho que essa parada aqui era até parada de caminhoneiro, cara. Era, é, eu acho que sim. Será que tem alguma coisa pra cá? Parada de caminhoneiro, pessoal, que a gente fala, é onde os caminhões até dormem. Olha, tem mais coisa aqui, Thiago. tem uma porta fechada. Tá, é, é banheiro. Thiago, porta fechada. Deixa eu ver. Mete de cobra, cara. Opa! Thiago, esse barulho, vê se tem alguém. Deixa eu ver. Banheiro. Aqui é outro banheiro também, ó. E aqui é lá onde nós tínhamos entrado. Devia ser espanhol. menino e menina, tá vendo? Deixa eu ver. Ó. Ah, uma mulherzinha e um, saia, menininho. um menininho. Ó, um banho. Banhos. E pra cá, Thiago? Tá mais limpo? Não Será que tem é alguma coisa? Nossa, o vento tá fazendo meu olho lacrimejar. Ah, caixa d'água caixa d'água mesmo a capelinha ali por trás, tem Eu quero ir lá, Thiago, a gente não foi lá tem um negócio aqui O que tem? Hã? Ah? Thiago, né, já tinha que ter vindo com a bota, cara trilha trilha pra cá, ó nossa, mas não dá pra ir de chinelo não, amor. Olha, caixa d'água. Antiga, hein? Pra lá também tem, ó, tá vendo? Aham. Uhum. Cara, aqui é cheio de trilha, Thaís. Tá, o que, que é isso aqui, mano? Não lá não é um latão. Estranho. Estranho. Trilha, estranho. Vamos lá ver aquela capelinha? Vamos lá, vamos lá. Pessoal, o local é muito grande. Só que a gente não veio de bota, né, Tiago? Não, hoje a gente tá fazendo. A gente veio só fazer a exploração, é, conhecer mesmo. Ver se nós achava, porque a gente nem é daqui. Mas. E aí a gente já decidiu gravar pra vocês essa experiência aí. Caramba. E o local é sinistro, gente. Isso aqui de noite deve ser. Isso aqui, isso aqui de, de noite no deve planeta. ser louco, hein, Thiago. é isso. Eu, eu tô com quase certeza que é onde tá aquela fita de isolamento foi ali que aconteceu. Eu também tô achando, Thiago. Porque esse lugar aqui, Thiago, parece muito um que a gente parou na hora que a gente tava vindo para tomar aquele suco Sim. que, gente, debaixo das árvores tinha um monte de mesinha então lembra bastante, né Tiago? Lembra, teatro, lembra, esse lugar? lembra, recorda muito, cara Quer levar a câmera aqui? Que eu tô com medo é. de pisar em bicho Aqui é outro banheiro, Thaís. Outro banheiro aí? É, ó. Caraca, tinha um banheiro Miguel aqui, hein? Eu tô doido pra ir naquela... Tô doido para ir naquela capelinha ali. Vamos lá? Deixa eu olhar aqui pra onde a gente pisa. O papel já tá todo sujo. Capelinha lá, ó. Só. Ver. Acho que a gente vai ter que ir por aqui, Thaís, ó. Por aqui vem Será que dá pra chegar lá, hein? Será? Ai, uma... Thiago, não vou arriscar não. Você vai lá, e irmão. Eu vou lá. Cuidado, Thiago. Ergue os pés. Mostra lá. Ai, Thaís, tá, tá cheio de espinho. Não dá não. Segura. Sério? Ó, oh, chegou vinho aqui em mim. Olha aqui. Caraca, mano. Não dá. Ai, Thiago, eu queria tanto ir lá. Talvez de noite com as botas a gente consegue ir. Então. Nossa, não dá não. A capelinha é bem bacana. Deixou de. hã? Deixou de coisa aqui, ó. Bom, galera. Encerrar esse vídeo por aqui. Mais um local que a gente tá explorando, né, Thaís? Isso aí. Provavelmente a gente vai acabar vindo aqui de noite Vamos ver se tem se é assombrado mesmo, né Thaís? Tem presença, se né? Tem presença, a gente vai acabar vindo aqui Chamando pra ver se tem alguma manifestação Pra poder mostrar pra vocês Só que vai sair lá no nosso canal principal Que é o Thiago Furacão, beleza? Então é isso aí galera, se você não deixou o like Já deixa o like aí, se não for inscrito se inscreve E até o próximo vídeo Tamo junto, é nóis, falou, fui!